Era meia noite, o galo cantou na madrugada Era meia noite, o galo cantou na madrugada Para seu eixo trabalhar, para seu eixo nos guiar, no nosso caminhar O galo cantou, cantou na madrugada O galo cantou, cantou na madrugada para seu eixo trabalhar, Para seu eixo nos guiar no nosso caminhar Era meia-noite. O galo cantou na madrugada, Para seu eixo trabalhar, Para seu eixo nos guiar no nosso caminhar. Galo cantou, cantou na madrugada, Para seu eixo trabalhar. Era meia-noite cantou na madrugada o seu eixo trabalhar para seu eixo nos guiar no nosso caminhar o galo cantou cantou na madrugada para seu eixo trabalhar era meia noite o galo cantou cantou na madrugada para seu eixo trabalhar para seu eixo nos guiar no nosso Cantou, cantou da madrugada Para o seu eixo trabalhar Lado